Muito bem, seu Albert Silvio. A gente continua aqui trazendo as ocorrências policiais. Agora, a Polícia Militar Ambiental de Três Lagos realizava fiscalização né, em prevenção à pesca predatória durante aí, o feriado prolongado do dia do trabalhador no Rio Paraná. E ontem flagraram dois pescadores que praticavam pesca ilegal. Ó, oh, pai! Que... Uh! Não, pode encher, olha só que que os caras, rapaz, olha, os caras estavam armados mesmo, hein, pescando de arpão, não é? Os pescadores de 23 e 25 anos, residentes aqui em Três Lagos, realizavam aí a modalidade de pesca sem a licença ambiental obrigatória. Com eles foram apreendidos aí 17 quilos de pescado da espécie Tucumaré e Tilápia, duas roupas de mergulho, dois pares de nadadeira, três máscaras de mergulho e eles foram autuados administrativamente e multados num total de R$ 1.400. O pescado será doado para instituições filantrópicas.